Manda. <laughs> Bom, meu nome é Diego Jonathan, eu sou percussionista indígena e trabalho com a cantora Joana Ticuna e vou apresentar aqui pro pessoal aqui do do pilar, um pouco da... né, comunizado. Deixa eu apresentar para vocês um pouco da, dos instrumentos musicais que a gente trabalha com a Joana ticuna. Né? Enfim, é, a gente procura trabalhar o máximo da influência da música indígena né, para poder ter uma seriedade e uma verdade na coisa. É, então a gente se apropria dos elementos culturais para poder estar tá fazendo essa música verdadeira. Esse aqui, por exemplo, é o casco do trajá também chamado como Tori. Né? Ele é utilizado no ritual da Vorekã, o ritual de iniciação de passagem da Moça Nova, o principal ritual de passagem do povo chikuna, né? e, e São vários elementos que, que são tocados. Esse aqui é o toque e, a, e os Ticuna vão dançando baseado nesse toque. Esse enfim, esse aqui é um dos instrumentos, todos os indígenas, todos de rituais. Esse aqui também é o, é o chamado tutu, ele também é do povo ticuna. Aí a gente já fez uma adaptação, porque a preocupação da música da Divina Tipuna é de manter essa cultura, mas de certa forma está como é o pensamento do indígena de valorizar a floresta, de valorizar os poderes que a natureza tem. Então, aqui esse também já tem um efeito. Aqui a gente já simula o banzeiro dos rios, a chuva. Né? Aqui é a rabada do tambaqui, esse tambaqui que vocês conhecem como pacu, né, que compra muito no supermercado aí, ele dá essa rabada aqui no rio, ó. Quando ele vai pegar uma semente. Né? Enfim, é... Também tem esse aqui, que é uma adaptação que a gente faz, né, pra trabalhar com a música da adiante. Né? Isso aqui é o peito do jacaré, né? Enfim, é, basicamente é isso. Tem aqui os molhos também, que é muito utilizado na cultura. Esse aqui é o Havaí, que eles chamam, né? Esse aqui é um instrumento de cuna também. Esse aqui é o Havaí muito utilizado nos rituais. Eles amarram na perna. E, né? E outro instrumento que eu considero bem interessante é essa flauta dos povos do alto Rio Negro, Tucano, Desano, Banyu, Atariano, é, essa ela chamada chama Japurutu, né? é uma flauta dos encantados desses povos. Um pouco da musicalidade tipo um, né de outros povos